Se você queria utilizar um microfone de lapela para fazer as suas entrevistas mas não quer comprar dois lapelas, com certeza esse aqui é uma ótima solução Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o KMD2 Pro da MAMEN tá? Como de costume, as caixinhas da marca são bem minimalistas, bem objetivas O manual todo em chinês e inglês E o que, que é esse produto? Bom, esse aqui é um produto que traz dois microfones de lapela conectados, tá? Então você pode estar tá aí plugando na câmera e utilizando um lapela em cada pessoa, então você tá fazendo uma entrevista lá, você tem um, um sistema só com dois lapelas. Bom, vou abrir a caixinha aqui para vocês verem, tá? Como de costume, nas caixinhas da Maman, é, esse aqui vem com um cabo USB para carregamento, porque ele tem bateria interna, tá? Aqui. Vem o um manual também dentro. O um manual, que nem eu disse pra vocês, chinês e inglês. E aqui o saquinho da Mamen, né? Que vem todo o sistema de lapelas. Bom, você tem aqui, né? O interruptor para ligar, desligar e aumentar mais 10 decibéis. Você pode estar tá utilizando tanto, né? Em celular quanto em câmera, tá? P3, então você pode estar tá utilizando no seu celular também. E aqui você também tem um adaptador, para vocês, adaptador. E que nem eu disse para vocês, ó, aqui nós temos dois lapelas, não só um, né? Conectados no mesmo aqui na mesma saída que vai ligar a sua câmera ao, ao seu celular ao, ou ao seu celular tá é um sistema bem interessante para você que quer fazer transmissão para você que quer fazer entrevistas aí e quer ter só um sisteminha de lapelas não tem não quer ter comprar dois né lapelas para poder fazer isso bom os cabos têm 4 metros e 20 cada um deles então você pode estar tá colocando os dois sujeitos bem distantes um do outro, né? E aí tem bastante espaço aí pra trabalhar com esses dois lapelas. É, eu vou plugar agora eles na minha câmera pra ver o resultado. Então o resultado que vocês vão ver agora já é o resultado do, do, desse sistema de lapela. Bom, essa aqui já é a qualidade de um dos lapelas, tá? Eu já tô com ele é, conectado aqui na minha camisa e o outro lapela tá aqui na minha mão. Então se eu fizer aqui, ó... Podem ver que vocês escutam aí, tanto esse lapela de cá quanto o meu lapela aqui. Perfeito para você que quer fazer entrevistas e quer um, um melhor dinamismo aí no áudio, tá? Justamente porque isso aqui já vai ser enviado para sua câmera no mesmo cartão que tá o arquivo de vídeo. Então, no processo de edição é bem mais simples, né? De você estar tá editando tudo. E, claro, né? Você não precisa comprar nenhum gravador, né? E também... Nem dois lapelas Então você pode estar utilizando esse sistema aqui Para aprimorar, aprimorar e agilizar o seu processo de gravação Tanto de entrevistas Ou qualquer outro tipo de produção que você for fazer Que vai precisar de duas pessoas falando ao mesmo tempo Agora eu estou utilizando no meu celular E vocês podem ver que funciona também muito bem Eu estou usando no iPhone 7 Então eu coloquei no adaptador do iPhone né, para Lightning E vocês podem ver que tanto... Esse aqui quanto esse aqui estão funcionando perfeitamente. Não se esqueçam também de girar a chave né quando você trocar de celular para câmera para ele identificar né, qual é o device que você está utilizando. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse produto, o link dele está na descrição. E se você gostou desse vídeo, é só curtir e comentar. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.